Você está bem? Uhum. Vamos embora daqui. Uhum. Vezes que morreu 15, que nojo. Isso fez já nesse jogo. Eu sei que 3 foi só lá no barco, na parte de tacar a lança do peixe, porque eu não sabia que dava pra controlar o barco. Não lembro como é que controla ela. Era. Wait, follow me. Wait, follow me. Lembrei. Porque... Hum, da Eira Alalala. Sério que tem mais? Avião de papel Talvez você já saiba Mas você pode conseguir sair daqui usando a passagem de despejo de lixo Ah, então aquele merchante eu podia ter usado E eu não usei Ou eu posso ir pelo caminho mais difícil Ah, eu vou pro pelo de lixo Então é Vira à esquerda e segue caminho Ai meu Deus, espera aí que o grandão tá ali. Granada de luz. Vamos. Não olha para trás, querida. Vamos embora. É pra e reto só. Nossa senhora. Hum. Eu tanco, menina. Aff, peraí. Calma. Primeiro eu vou curar você, Ashley. E agora uma granada de luz. Vem, vem, vem. <risos> Vamos, Ashley. Parece que isso é isso. Oh, sure claro does. O boca, só piranha. Tá achando que é quem no barraco. Ó, oh, presta atenção, presta atenção. Olha o que ela tá na mão. Nada, Ashley. Não é nada, tá, menina? Ó. <risos> oh. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu peguei a Ashley, que eu não tava acostumado com ela. Eu só meti uma facada nela. Sim. Vem, Ashley. Se esconde aqui. Eu vou usar... Eu vou usar uma erva. Só pra confirmar que eu não morrerei pra aquele bicho. Consegui. Quase. Eita, tem uma parede. Tem um chão bugado aqui, mas eu vou.. Eu não vou conseguir matar ele. Ele vai escapar. E de primeira, ainda, hein, gente? Na moral, eu tô, eu tô, tipo, feliz comigo mesmo. Ah, vem, cachorrinho. Ai, que saco. Oi. Acho que esse oi vai ficar com a abertura do próximo vídeo Porque A câmera parou de gravar Ashley, vem aqui se esconder, menina Isso aí, menina, fica aí Consegui, agora foi perfeito Perfeito, perfeito, mas perfeito Não existe Acho que vai ter mais um Ainda aqui no Paranauê Ou não Vem cachorrinho Eu não tenho bala normal. Acho que acabou. É, acabou aquilo, agora vem o... os capeta. Deixa eu tentar. Ai, calma. Acabou já. Aqui pra minha doze, é né? Porque a doze é a melhor amiga do homem. Não é o cachorro, tá? Espera aí, aqui não eu tô gravando Wait. Espera. Hum. Espera aí, o Ashley. Mano, vai dar muito ruim essa parte. Espero que ninguém mire na Ashe lá em cima. Ai, boa, tomei. Granada. Tô nem aí. Corre, Ashley. Corre. Corre, menina. Mais rápido. Vem. Ai, tá muito difícil. Tô ficando sem... Sem nada. Pera aí, deixa eu carregar tudo. Tem mais um. Ah, é só você. É um... Regenerator. Eu pensei que era um Iron Maiden aqui. Do lado da Ashley, ia falar, fodeu. Bom, eu sempre vou ficar cortando essa parte, porque é muito demorado eu ficar matando... Ah, isso aqui era pra. Se eu estivesse lutando com ele, estivesse na pressão. Porque assim, eu acho mais fácil matar ele na faca, realmente, do que na própria.. no próprio visor. Porque aqui ele tem umas plagas. É fácil. Só que ele tem uma nas costas. E é muito complicado você acertar nas costas. Com a. Com a sniper. Então eu prefiro só mais o.. o jeito. Prático aqui, e pra quem conhece um pouco mais o Resident Evil. Fica aí, Ashley. Eu pensei que não tivesse mais. alívio, é tipo assim, na hora que você atirou você fica tenso, tenso na hora que ele deu o pulo, aí você corre e fica tenso, você fica quieto, na hora que você dá a primeira facada, você só fica assim, ó. você fica tipo hey, hey, hey. é isso aí eu lembro, o povo que não conhece essa técnica, sempre dá a dica, gente Nunca atire na perna desse bicho Que eu concordo com a dica Eu realmente concordo Nunca atire na perna desse bicho A não ser Que você pretenda matá-lo com a faca Porque matar ele Atirando e, vai, e você atira no pé Pensa esse bicho pulando em sua direção É horrível Ah tá, isso aqui é pra... Acho que a gente não precisava matar. Mas tô nem aí. Obrigado Ashley. Eu não sei como só a Ashley pode passar, ó. Oh, a gente é quase o mesmo tamanho. Tem que até cantar. Making my way downtown. Walking erva amarela. Eu posso usar. Ah, que bom. Eu amo você, meu friend. Nossa Senhora! Olha que delícia que o cara tá, tá oferecendo. Melhor que suco de laranja. Se você entendeu a piada, você tão. Seja esquece que você nunca mais vai recuperar a sua pureza. Pois é, é triste. Welcome. Welcome. Bom, essa parte aí eu vou pular, né? Porque não tem a necessidade de vocês ficarem vendo. Só o que eu vou vender ou comprar é chato. opening <laughs> thank you is that all <laughs> thank you what are you buying what are you buying what are you selling what are you buying what are you buying what you're selling time Porrão to! Está trancada. A alavanca dos dois lados. Wait. Conseguimos! Está muito quieto. Eu não lembro dessa parte. É sério, eu não faço ideia dessa parte. Será que eu e Ashley subiremos aqui e sairemos voo no nitro? Deixa eu ver o mapa. O mapa vai me dizer. É, foi o que eu pensei. Você é tardado, Leon? O Leon, o Leon, o Leon quer morrer. O Leon quer morrer. Ele deu o controle pra ela, pra menina burra. Fia, eu já tava olhando. Sim, essa 12 tá muito forte, não tá, gente? Foi porque eu peguei o... O especial dela, ela atira duas vezes mais rápido. Ou três, não lembro. Essa parte é Resident Evil 5. Nossa, as minhas balas de doze valeram a pena. Ah, tinha tanto item lá, gente. Eu queria pegá-los Pokémon. Tomei na boca, aqui assim Doeu só um pouco, tá? Eu fui, eu fui idiota se devia ter defendido Ah, meu Deus. Ai, calma aí. Quero os itens, gente Really, que spawnou um do meu lado? Really, que ele estourou plaga? Puta, pior que ele estourou plaga do meu lado Sinto muito, gente Eu gastei o tiro de coisa porque eu não tô afim de Really, que outro estourou, estourou plaga do meu lado? Deu certo uhum. Ah aqui já tem uh, Já tenho um Então já passamos de capítulo Provavelmente eu Ainda tenho, eu não tenho mais nenhuma bala de 12 Tá, eu gastei tudo Mas em compensação eu ganhei muita de pistola e de De 12 não, de sniper Mas valeu a pena, realmente Essa parte seria tenso se eu não tivesse Olá meu amigo é bom te ver de novo Ó, oh, que safado Eu tava guardando dinheiro escondido Sua piranha Vamos lá Outra parte Vamos combinar Falta só um Mas eu acho que eu perdi já Eu acho Ou não. Acho que não. Tem uma missão secundária lá na frente. Que tipo de missão? Welcome! Got a selection you Eu quero logo dar upgrade nos meus negócios. Any time. Vamos salvar. Ba, ba, ba. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler. Ah! <laughs> Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. It's already begun. Fim de capítulo. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado. Se você viu até aqui, obrigado, tá? Por, a, por assistir o vídeo inteiro. É, Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de comentar que vocês estão achando da série. Eu tô amando ela. Tanto que estamos quase zerando ela. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.